Saudações e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios do Multiverso aqui com vocês. <risos> Exatamente, rapaz, Alanios dos Universos diferentão aqui, porque nós temos que trazer algumas coisas relacionadas a Street Fighter aí no Multiversos, porque o artista sênior de personagens do próprio Multiversos, no um tal de Dan Eder, que a gente vai mostrar pra vocês aqui daqui a pouquinho, ele tá fazendo algumas modelagens aí, a parte dos personagens. Personagens que a gente tá vendo aparecendo aí no Multiversos e tal E ele criou alguns aqui pro Street Fighter, meus amigos Que, olha nos deixou empolgados para o que pode vir aí no futuro e a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre essa possibilidade porque a gente sabe que a Capcom ela não é uma empresa cujos personagens estão ali envolvidos com Warner, mas existe sim uma possibilidade disso acontecer futuramente e o histórico aí do Street Fighter e da própria Capcom entrega isso pra gente, então se você tá animado aí cara com essa possibilidade, quer ver esses modelos que a gente vai mostrar pra vocês aqui, já deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra de YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembre-se que a Brasil Game Show 2022 está chegando, rapaz, no mês de outubro aí entre os dias 6 e 12 de outubro, onde nós teremos lá BGS Talks, campeonatos de esportes também, outras atrações e nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias poder dar um abraço em você querido inscrito, então queremos ver todos lá, então vamos lá Lando. seguinte cara, deixa eu trocar nossa tela aqui para o pessoal começar a entender o que que tá rolando e a gente começa a debater um pouco sobre esse caso aí também ó, estamos aqui com o perfil do Dan Eder no ArtStation, se vocês quiserem dar uma acessada lá depois para vocês verem os modelos de personagens que ele cria e tudo, e a gente a gente pode ver aqui ó, que ele é um artista cena de personagens do Multiversos E aí a gente pode ver aqui, a gente já tem uma modelagem nossa aqui, deixa um link, está maravilhosa, diga de passagem. Temos outros personagens aqui também e tudo. A gente pegou isso aqui numa matéria do Event Hubs, tá? Eles comentando que ele postou um vídeo lá falando, mostrando essa modelagem desses personagens pra gente. À medida que ele vai trabalhando no Multiversos, né, Alanis, Ele vai criando outros personagens a parte porque ele gosta mesmo né ainda mais de franquias que ele é muito fã e tudo e aí ele fez rapaz isso daqui para nós com relação ao Street Fighter esse aqui é o Rio clássico que a gente vê né nos jogos antigos aí Street Fighter 2 e tudo mais ali ó e vocês podem reparar que realmente tá bem a cara de um personagem de multiversos aqui pela modelagem e ficou da hora pra... Caramba, né, Alanis? Ele fez uma adaptação muito boa, né? O Rio não perdeu os traços dele, mas a gente identifica no personagem... Os mesmos traços que a gente vê ali na, na galerinha do Multiverso, né? Então essa conversão que ele fez ficou muito boa. Ele adicionou, inclusive, alguns detalhes, né? Ele colocou alguns rasgados ali na faixa do Ryu e tal, que mostra que ele tá com ela há muito tempo. E é um detalhe que eu não vi a com usar, dicas de passagem, né? É, é o toque dele que deu uma, uma perspectiva diferente, inclusive, né? Pra história da faixa na cabeça do Ryu, que é um negócio legal. Acrescenta bastante pro personagem, né? Exatamente, cara. Ficou muito foda isso daqui, ó. E além disso, nós temos... Temos uma outra modelagem do Ryu para poder mostrar para vocês aqui Entre outras imagens também, como vocês podem ver aqui embaixo, ó, A gente tem o Ryu do Street Fighter 6 Olha que foda, Alanios É a mesma modelagem do Ryu tradicional aqui, né? Porém, com os detalhes do Street Fighter 6 que a gente pode ver A barba aqui, né? Esse manto que ele tá utilizando também Que a gente vê nos trailers aí, nos gameplays do Street Fighter 6 né? Essa faixa aqui também passando na barriga dele rasgada e tudo Então, assim... Mais uma modelagem super foda, né, brother? Tá sensacional. Você percebe ali, né, no caso que... Pô, quando o Rio muda, quando você coloca uma barba, né? Mas... Exato. <risos> eu vi gente em vídeos, em vídeos nós Street Fighter, inclusive, falando tipo... Não, eu prefiro o Rio sem barba, não, com barba tá esquisito e tal. <risos> mano, eu gostei dele dos dois jeitos, eu acredito? Eu gostei, mano. <risos> eu também, eu também. É, a barba, de modo geral, ela acrescenta, né, no desenvolvimento do personagem. Ele não parou no tempo, a história... Seguiu de alguma forma Uma coisa que eu achei interessante É que se você olha o cabelo do Rio, Rio A sobrancelha e a barba é, O cabelo é diferente de tudo, né? Ele é meio uma, ele é uma parada fio a fio ali E a sobrancelha e a barba já, já é um negócio diferente, né? É, ele faz dois estilos Um pra barba ele usa de um jeito e tal E o cabelo ele, ele faz de outro É, inclusive os caras do Event Hubs Na matéria deles, né? Que eles trouxeram pra gente Isso aqui é do Event Hubs, tá pessoal? Essas imagens que a gente tá mostrando pra vocês Eles destacam isso também Na questão do cabelo O quanto tá bem mais detalhado Do que, por exemplo, a barba barba, sabe? Vocês vão ver daqui a pouco uhum. também. Na Chun-Li, principalmente, como é que o negócio tá muito bem feito. E aí, ó, passando aqui pra frente, a gente tem a Psylocke, né, do X-Men, que é outra personagem aí que ele modelou aqui e tal. A gente pode ver que em termos de cores, ela tá um pouquinho mais desbotada, eu diria, do que eles mostraram pra gente do Ryu até agora, ou do que vocês vão ver também das próximas personagens do Street aqui, mas eu acho que ficou legal, né, pra gente poder Sim. ver o modelo. E essa daqui, Alanis, eu acho que mexe com o coração de muita gente, hein, rapaz? É, falando ali da Psylocke um pouquinho, né, deu pra ver que ele jogou uma costura na roupa dela, isso daí foi legal. Ah, é, e por que, que ela tá aparecendo nessa coleção? Porque ela aparece ou no, no... em jogos que foi feitos pela Capcom. Então tá tudo dentro ali da, da, da ideia. Né? Morgan muito boa, cara. Ficou muito melhor do que o do Marvel Capcom Infinite, diga-se de passagem. Pois é, cara. Morganzinho aqui aparecendo, a gente sabe que é da franquia Darkstalkers, esteve aí recentemente no Capcom Fighting Collection. A galera pode matar a saudade um pouquinho. Imaginem Morgan no multiversos. Muita gente ficaria feliz com isso aí, rapaz. E aí, ó, nossa nós temos aqui também Nossa querida Kemi Olha aí, ó Outra personagem Que mexe com o coração De muita gente Tem certeza que pessoas Estarão decepcionadas Porque ela não tá Com o maior tradicional Mas ficou legal Entendeu? Super legal É, exatamente Eu, eu achei legal Que ele fez isso daí Mais um estilinho Tipo action figure, né? Até pra você fazer uma impressão 3D desse modelo que ele fez aí e tal. Ficou legal pra caramba. Ele, na verdade, criou um design diferente pra ela, né? Ela não tá nem dentro dos designs vazados do Street Fighter 6, por exemplo. É, eu não lembro dela ter, por exemplo, um skin onde ela tá usando essa calça branca com essa botona. Eu, pelo menos, não lembro, pessoal, tá? É, se, se tem alguma coisa no Street Fighter 5, vocês comentam aqui, porque não lembro de ter visto todas as skins da, da Kemi lá, mas, de modo geral, eu achei que ficou muito legal. Pois é, aqui a gente tem só uma perspectiva um pouco mais próxima, daqui Aquela mesma imagem ali agora que a gente tava vendo, né? Da Kame aqui, a gente pode ver um pouco mais dos detalhes, ó A coloração aqui ficou bem legal tá? O cortezinho no rosto dela, os olhos azuis e tudo Ficou muito foda Aí, cara, ó Nós vamos aqui para o final que nós deixamos Da nossa querida Tchum Lee Que ficou foda pra... Caramba, mano, olha isso aqui, cara Ele foi em cima do design, né, de uma das skins dela, Street Fighter V Poxa vida, é, ficou muito bom a combinação de cores ali Até o, o nozinho chinês ali, né olha, olha o trampo, cara, na moral Exatamente, cara, Chun-Li ficou foda pra caramba Tenho certeza que muita gente está amando essa Chun-Li nesse momento Temos aqui mais uma imagenzinha dela pra poder mostrar Ela de frente aqui, mandando joinha pra galera Joinha não, né? Paz e amor Ficou bem legal aqui também essa perspectiva né, com a mesma roupa e tudo, a gente pode ver aqui os detalhes. E por fim, mano, a gente tem ela aqui numa pose de luta. Que, nossa, essa aqui ficou foda, irmão. Dá pra imaginar bem ela dentro do multiverso né? Eu tô chocado com a quantidade de detalhes que ele fez nesse cinto, cara. É interessante porque você pega o conjunto, você consegue imaginar perfeitamente esses personagens sendo jogáveis dentro do multiverso né? E a gente comentou. A Capcom tem um histórico, né? a gente viu a Akuma no Tekken, a gente viu o personagem Street Fighter no Fortnite Dá pra colocar, a Capcom fala assim, não, eu quero Street Fighter ali Então o que que é, Smash Bros? Vai lá! É Fortnite? É, vai lá! É Tekken? Vai lá também! Por isso que a gente tava falando no início que existe uma grande possibilidade de isso acontecer Porque o Warner deve querer trabalhar com as propriedades intelectuais dela mesmo agora Ainda mais que o jogo tá bombando e tudo E eles não vão precisar se preocupar em pagar pra poder ter os direitos de certos personagens de outras empresas que... Que não são deles, vamos dizer assim, né? Poder trazer personagens. Aí eles vão trabalhar por um bom tempo, eu acredito Nos deles, mas nada impede Como o Orlando acabou de citar aí, né Deles trazerem esses personagens de Street Fighter Eu acho que isso pode sim muito bem acontecer Porque a Capcom, além de Levar os personagens dele pra tudo que é Canto, né, Fortnite, como o Orlando falou Tekken, teve Power Rangers Battle for the Grid Também, Chun-Li e Ryu apareceram Lá, sabe, então assim, eu vejo Isso daqui acontecer no futuro e seria Muito foda, porque Mortal Kombat É uma propriedade da Warner Imagina se eles juntam ali, cara, com Street Fighter e fazer um Mortal Kombat tivesse Street Fighter que a gente tanto quer ver só que ali dentro do multiverso, seria muito louco, cara. É aquilo que todo mundo quer ver há é um bom tempo, né? É um ambiente que isso tem chance de acontecer, porque é um ambiente onde você não tem, né, a violência gráfica que você tem no Mortal Kombat. Então, você vai ter Ryu e Ken ali se batendo, mas um não vai matar o outro. E nessas condições, provavelmente, a Capcom aceita. Vai ser muito interessante, né? Ver o Tom e Jerry tomando um Hadouken. Entendeu? <risos> o negócio que ia gostar pra caramba <risos> de ver ele. Deu assim, um perna longa né? tomando um Get Over Heal do Scorpion? É, exatamente. <risos> É, tem coisas que, que podem acontecer que são bem legais ali. Eu acredito que Multiversos é um ambiente que tem chance de misturar muita coisa. A perspectiva que eu tenho para que isso não aconteça é a possibilidade... ...disso acabar virando algo parecido com o Smash Bros, Everyone is here... E, ...e traz todos os bonecos de todos os jogos e tudo mais... ...e aí a Warner fala, não, não vamos fazer desse jeito. Mas se for um ou outro, eu acho que não chega nesse ponto. E convidado, o jogo Free to Play sempre dá certo. Pois é, meus amigos. Então é isso, agora a gente quer saber de você, querido espectador que está assistindo agora. O que vocês acharam aí dessas artes criadas pelos designers sênior de personagens do Multiversos? Vocês curtiram? E o que vocês acham também dessa possibilidade dos personagens de Street Fighter...